Oi gente, eu sou a Aninha Savoy Fototipo 1. Os meus cabelinhos são bem loirinhos, a minha sobrancelha é loirinha também. E os meus olhos, olha, são azuis. Para o meu tom de pele, o ideal é que você use para o shadow o castanho claro da S Pigments diluído com água destilada. Porque aí a sombrinha vai ficar muito natural. Agora se você achar que melhor para mim é colocar os fiozinhos, você pode colocar o castanho claro puro. Escolhe e me deixa mais linda.